Fala do canal, tudo pra vocês? Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo de como assistir filmes que ainda não foram lançados pela Netflix. Então antes de começar não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, compartilhar e bora lá. Então você entra no. Continuando, você entra na no Play Store Aqui já tem um bagulho. Você escreve CineVessium V4 Aí vai aparecer isso daqui Outra vez só, ou só CineVessium Você clica em instalar E agora você espera Pronto, aí você clica em abrir E pronto Aqui você já pode assistir o filme que você quiser Tipo Sonic, Tu Manda Música já lançou aqui, velho Caraca, eu nem sabia Dublado já, caramba tem Batman, é, Homem-Aranha se Volta pra Casa, Venom 2, Eternos... Eu, eu, eu sou lã. Eu não conheço muito filme, sabe? Viva nele. Aí, se, aí aqui, também tem Naruto. Tem Naruto. É Sonic o filme E 7 de abril Ah galera Tem Tem isso daqui também Já tem o legendado e o dublado Se você quiser assistir Sonic eu é só vir aqui Sonic. Só pra você colocar Sonic só. Já aparece Sonic dublado E Sonic legendado E se você gostar de Ben 10 aí Pronto Só tem um na vida real não sei porquê, me pergunte. Aqui tem bem 10 clássicos. Eu nunca assisti, eu, eu nem sabia qual era o título, eu só inventei. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, compartilhar e tchau.